Salve, pessoa! O meu nome é Gilmar e aqui é o canal da GBF Ambiental. Recentemente publiquei um texto em que dizia que Floripa não é boa para o meio ambiente e recebi comentários em várias direções. No texto não disse nada além do óbvio, citei fatos. E fatos não devem ser analisados sob paixão nem simpatia, sob pena de serem distorcidos. Preferiria, porém, que os eventos não tivessem existido e ao nada escrito. Resolvi gravar este vídeo porque a afirmação do título, Floripa não é boa para o meio ambiente, ganhou indesejada atualidade e da maneira mais grave. Em poucos dias, mais de 500 pessoas, maioria de turistas que saíram de seus estados e países até, para curtir o verão no paraíso, foram hospitalizados com diarreia e vômito, consequências do estouro do rio do Braz, rio que não tem sido bem tratado pela cidade. E os governantes, espertos que se acham, valeram-se de metodologia à altura de suas inteligências, em razão da temporada que atrai muitos turistas e pelo fato de as praias do norte da ilha estarem completamente poluídas resolveram simplesmente silenciar sobre o risco à saúde pública. Bingo! Governantes responsáveis teriam se antecipado e colocado placas de aviso da não balneabilidade a cada 10 metros, por exemplo, e em cada acesso às praias, guardas municipais e fiscais, reforçando a mensagem de perigo. Desastres acontecem e precisam ser tratados como tais, mas a omissão pode matar. Os comerciantes acabariam prejudicados à verdade, e é um argumento forte. O que eles lucrariam, entretanto, quando as pessoas adoecessem e fossem embora com a intenção de não mais voltar? No que se beneficiaria a cidade? Floripa precisa rever com urgência as suas, suas relações com o meio ambiente e com o turismo. Se quiser continuar acreditando que é uma cidade maravilhosa. Valeu!